Guitarista, guitarrista, beleza? Olha, eu vou estar passando aí agora a música completa aí, Deus da Minha Vida, do Thales Roberto. Tá? Esse foi um pedido do Endel e Pereira. Eu já queria mandar um abraço aí para todo mundo aí que tem comentado no nosso canal, tem deixado like, tudo que vocês fazem ajudam bastante. Tá, Caroline, eu, Dielson Silva, Brando Tavares, Eliatan Matos, Emerson Dorfado, beleza? E é o seguinte: essa aula deu muito trabalho para fazer, então já vai no like lá, deixa o like, beleza? Tem muita coisa aí no vídeo, ficou um pouco longo, mas tá bem produtivo aí, beleza? Tudo direto ao ponto. Tá? E se você não for inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para receber as notificações. Se quiser aprender alguma música, comenta aí embaixo, que a gente vai atender todo mundo. Beleza? Então é isso e roda a vinheta! Então vamos lá, no início aí, o que a gente vai precisar, né? a gente usa um overdrive tá? no, no riffzinho inicial Eu não toquei ele no início do vídeo, mas a gente vai pegar ele aqui também, a música completa okay? Então a gente vai pegar um overdrive bem limpo, okay? e o nosso riff é esse aqui tá, Vou executar ele bem lento, ele é repetitivo, vai várias vezes igual né então, basta olhar na tablatura aí, tá? Tudo que você precisar de informação vai estar aqui no nosso vídeo. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Ok? Agora as observações, né? Você vai pegar aqui, ó, no finalzinho, eu gosto de dar essa puxadinha aqui, ó. Da observação tem um detalhe aqui também do acorde. Se você não conhecia esse acorde, o que que você está fazendo aqui, né? Está fazendo um si bemol aqui em cima, tá? Nota si bemol aqui embaixo você tem a nona desse si bemol e aqui embaixo tem a quinta, certo? Então é um acorde com nona. A nossa tônica saiu aqui, então é um si bemol. Se fosse aqui, era um lá, né? Mas como está aqui, é um si bemol, beleza? Em seguida a gente já tem aí, é, não é nem em seguida, junto, né? Junto com essa parte aqui tem uma outra guitarra que faz isso aqui, ó. E repete. Enquanto uma faz o riff, a outra faz isso aqui. Tá? Se vocês tiverem duas guitarras na banda, etc., você consegue fazer isso aqui. Tá é bem simples. Pestaninha aqui, ó. Na corda Si e na Sol. Você vai tocar uma vez. Pode ser com os dedos aqui. Estou sem palheta agora. Toquei aqui, duas vezes aqui. Depois quando começar a música, ele faz isso aqui, ó. Você vê que é igual, né? Só que a diferença é que você faz aqui hammer on e pull off, tá? Enquanto essa música tá rolando. Certo? Essa aqui é a nossa primeira parte. Bom, então vamos lá, na segunda parte aqui agora a gente vai ter três acordes: ré menor com sétima, sol maior, e um si bemol. ok? Então o que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte, ó. Ok? Ele tá bem simples, o que a gente vai fazer aqui é isso, ó. A gente vai manter a pestana aqui e vai variar, ó. Tirando os dedos aqui, né? Okay? Basicamente esse ritmo, tá? Basta repetir o vídeo aí e tentar pegar isso aí no andamento correto, certo? É importante que você tenha a noção do abafado, tá? O abafado a gente faz aqui, com a mão esquerda. Okay? Basta afrouxar aqui e deixar pestando. Ó. Tá? Bom, então, seguido aí dessa parte, a gente vem já pro refrão, né? O refrão são três acordes, si bemol com nona, Dó, coluna, Ré menor com sétima. Tá, então vai ser aqui. Ó. Ok? Tá bem simples, tá? Antes do solo, ele vai pegar isso aqui e segurar bastante esse bemol. Okay? Então, o nosso ritmo aqui vai ser esse. Ó. Bom, então em seguida agora a gente pega a parte do solo, tá? no solo a gente põe um pouco mais de overdrive, ou mais ganho né? no pedal que você tiver aí, tá? A base é a mesma, ela se repete durante o solo, então a gente vai começar aqui na pentatônica de Ré menor, a gente começa aqui, tá? na corda Si, na casa 13. Então eu vou executar ele bem lento, só acompanhar a tablatura aí, a gente vai fazendo as observações que forem necessárias. Ok, ora na sequência, então juntando tudo agora. Na sequência, já vem mais um pedaço. Nessa aqui tem a Blue Note, tá? Blue Note na pentatônica, ela se encontra em dois lugares. Uma é aqui na corda sol. E outra é aqui na corda lá É a mesma nota, tá? Só que em oitavas diferentes. Então vamos lá, a gente vai pegar aqui agora, ó. Agora eu vou executar mais rápido um pouco. Ah, depois agora a gente vira uma parte com o ok? A gente vai executar aqui então, nas casas que estão aí na tablatura, Tá, Bastante cuidado para não misturar muito o som. Certo? Eu costumo utilizar aqui o meu dedo 2, né? A mão direita, o dedo do meio, né? Então eu vou utilizar aqui, ó fazendo o tapping, lembrando que o tapping eu tenho que bater e puxar pra baixo, né? Não adianta só bater não, tá? Então, vamos lá, a gente vai executar assim, ó. Vai acabar aqui, ok? Nessa notinha aqui. Então, um pouquinho mais rápido. Então, já pegar aqui em seguida já. Subiu devagarzinho e mistura aqui, ó. Ok? Vou executar agora o solo todo, na velocidade não muito rápida, mas para você poder começar a visualizar legal aí, Tá? Bom, então em seguida aqui do, do solo, a gente tem já um, um outro solo enquanto a, a música está sendo cantada, né? E esse solo é feito em power de oitavas. É uma melodia, tá? Simples. Só que a gente vai utilizar aqui duas notas em oitavas diferentes, que é para dar esse sonzinho aí do power de oitavas. Certo? E o que a gente vai fazer aqui é só você olhar na tablatura aí. Ele está bem simples, observação somente para o slide, tá? O slide ele não é sempre é, exato com a palhetada. Então a gente palheta, faz slide, palheta, faz slide. Ok? Vou executar ele bem lento aí. Vou executar um pouco mais rápido agora. Você pode usar o mesmo esqueminha aqui, né? Da, da palhetada. Ok. Bom, então é isso aí, espero que tenha te ajudado, beleza? Se quiser pedir mais alguma música, se gostou, chegou até o final do vídeo, já deixa o like também, se não deixou ainda, comenta aí embaixo, compartilha com os amigos, beleza? Espero que tenha te ajudado, um grande abraço e até o próximo vídeo.